Vem pro narcos, vem. Vem pro narcos. Vem pro Narcas, ó. Eu tô de isomo, hein? Tô com um bonezinho. Vem, vem. Aqui, ó. Só fumaça de qualidade, ó. ó. Voltamos pro canal. E hoje, a primeira review de um arguilha aqui pra vocês. Uca, vindo diretamente da Polônia. Um arguilha polonês. Ornar com com as que a gente está acostumado a beber. A gente vai mostrar para vocês todas as pecinhas, como o aguilho vem bonitinho, montado, vem para mais perto, vem para o Nagas, vem, vem! Bom, então estamos aqui, primeiramente o coco, ele é totalmente madeira, revestido com verniz. É, esse verniz, ele é a prova d'água, ele tem uma proteção muito boa, temos o logo da UCA gravado também em inox, como eu falei, todas as outras partes é, que não são madeiras são inox. Então aqui nós temos duas saídas, o símbolo da UCA roupa e madeira, aqui vocês podem ver que é um do tabu, então nós temos aqui as duas saídas é, em paralelo, temos aqui é, aonde vocês vão encaixar a downstim, borracha de vedação em O-rings. É, porque o arguilha, ele é todo em rosca. Temos a base, também toda em madeira. Aqui embaixo, umas borrachinhas né, para proteção da base. Ela é toda em madeira, detalhes em inox, né a rosca inox, revestida por um verniz é, na parte de dentro. a parte de dentro também é madeira, para quem tem essa curiosidade. É, uma madeira revestida, eu não sei se é um verniz ou se é... Uma resina, realmente, porque ela é bem forte, é, como se fosse ela bem espelhada também na parte de dentro. Nós temos aqui o Uca, gravado também na base. Agora as peças, o restante das peças. Nós temos a Downshin, não muito grande, entra metade é, da primeira parte do meu dedo mindinho, aqui, também em rosca. Rosqueia aqui. Eu vou montando para vocês terem uma ideia. Então você rosqueia aqui na parte é, do, do corpo mesmo, do arguilho, e vai ter uma borrachinha preta aqui para aumentar é, a vedação e não ter nenhum problema com a rosca, de você rosquear demais e depois prender. Nós temos aqui o respiro o respiro é uma parte muito interessante desse arguilho. Ele também é inox, parece um cogumelo. Eu acho que parece um cogumelo. É, a bolinha o, também em rosca. Você tira a bolinha assim, rosqueando. A bolinha é também em inox. O encaixe do respiro ele é feito por é, borracha de vedação. Ele encaixa em uma saída. O interessante desse arguilho é que você consegue colocar o respiro... Nos dois, as peças que restam são o prato, também inox, um prato é, bem funcional, bem clean, ele é um prato muito tranquilo, não tem mais detalhes. Você coloca ele aqui, encaixando, e nós temos a peça de suporte para o roche, né, de encaixe de roche, ela também tem uma borrachinha aqui interna, o que, é, como eu falei, protege a rosca e melhora a vedação. O prato ele é fixo no corpo da arguilha, fazemos um encaixe aqui também por rosca, tá certo? Então, esse é o arguilha totalmente montado e vamos voltar aí ah, Dos aspectos dele, primeiramente o fluxo, fala um pouco do fluxo, o que, que você acha dele? Bom, fluxo pra mim é leve, o fluxo dele é muito bom, leve, cara, incrível, incrível, sem palavras pra ensinar. O fluxo, o que eu consigo destacar é que, como ver citou, não é o mais leve de todos, mas o look tá é uma puxada muito leve. É um fluxo muito tranquilo, cai muito bem é, no meu gosto, porque eu também não gosto é, da pegada absurdamente leve é, que nós temos no padrão brasileiro. Vocês puderam ver que ele é um arguilho dutado. O que é dutado? Que dutado é o arguilha é que tem os dois, as duas saídas é, na, na stem, as duas saídas, uma de mangueira. E outras de respiro para baixo. O que, é que isso é bom, o que, é que isso é ruim? Isso facilita né, a saída de ar do respiro. Quando você sopra, a fumaça ela vem perpendicular, sobe e já sai para o respiro. Então, isso facilita é, a, a limpeza da base. O padrão, o padrão brasileiro, o padrão. É, dos usinados, né? dos argilas usinadas é, é esse, essa é dotada. Os mais tradicionais que você é, KN, chico, vocês vão perceber que não é dotado. Ah, os dois furos, né, de mangueira e de respiro, eles são no coração do, do arguile então a fumaça faz uma aspiral. Né? córtex aqui, é, vocês não vão conseguir ver, obviamente, porque isso aqui é uma base de madeira Mas pelo, pelo que está saindo do respiro você consegue ver que limpa tudo Bom, já falamos do fluxo, agora falamos do respiro O respiro é, ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado é, ele, não tem, ele só tem um furo, um furo na parte de cima o padrão brasileiro costuma ter furos na lateral ou furos em cima, mas uma maior quantidade de furo ou rasgos laterais. O único diferente assim, que se destaca, digamos assim, brasileiro é o Legacy, que a stain dele é toda com um respiro. É assim, o Legacy Umbrella assim, do Marajá. O Umbrella do Marajá, que é aqui no topo do, do prato. O respiro dele também é muito bom. É uma das características que eu mais gosto desse Argile. É o respiro. A bolinha não fica batendo, é uma bolinha bem leve. Não é.. Isso vai de gosto, né? tem Pessoas que gostam daquela que. Parece uma panela de pressão, né? Narcos... Fica indo e voltando. Os amigos da Book King eles fazem muito isso. É um respiro muito grande. A bolinha ela se mexe bastante, bate, faz um barulho. É... Isso. Algumas pessoas gostam, mas tem um ponto negativo que acaba balançando o arguilho e pode cair o carvão, pode, depender da superfície que você está é, fumando, então, tipo assim, é muito... é um aspecto legal. Qual é o outro diferencial desse arguilho? porque esse preço? É, como a gente falou primeiramente, os materiais, materiais perfeitos, é, Inox é um material mais caro que o alumínio, que é o padrão né, de aguilha de metal, é alumínio. O material todo dele é inox e madeira, o que dá um acabamento muito mais sofisticado é, ao aguilha e também é uma, uma resistência um pouco maior. A madeira dele é uma madeira muito bem acabada, muito bonita, toda revertida, revestida verniz. Então um verniz muito bom, é, um acabamento realmente, você não consegue ver nenhuma rebarba. Uma coisa que eu acho interessante é a questão do suporte embaixo, para fixar ele no amigo. Existem algumas opções desse argile diferente. Primeiramente na questão da coloração da madeira. Esse daqui é o merbal, mas temos paduque, tem outros aí. E também bases é, de cristal. Uma vantagem do cristal é que a gente consegue ver o nível da água e isso muita gente pode perguntar ah, como coloca a água nesse é, vaso. Nesse vaso é, é olhando, Mas com o tempo é bem tranquilo você é, ir se adaptando é, ao nível de água, peso também. Eu vejo muito pelo peso quando eu estou colocando água nesse vaso. Mas é, é aquela coisa, você está gastando mais, está investindo é um arguilha muito bonito você não vai deixar de, de ter, se você realmente é, acha bonito a base é, de madeira, você não vai deixar de comprar só por causa disso. Sobre a questão da fumaça, uma coisa que me perguntam muito quando vão comprar, a galera que está começando, me perguntam muito quando vai comprar é, uma arguilha, adquirir seu primeiro arguilha, é, se sai muita fumaça, se e a resposta é não, o preço desse arguilha, ele é... Tem esse valor por causa realmente da beleza, dos materiais utilizados, de, ser, de ter essa estética única. A fumaça é 99% a montagem do roche e a essência que você está utilizando. Então se você prepara direitinho, está assistindo nossos vídeos, está vendo como a gente prepara, se vocês quiserem também a gente pode fazer um vídeo preparando o roche, então realmente a montagem do roche que vai diferenciar é, esse nível de fumaça. E sobre o preço, se vale, se não vale, é, esse arguilhe, ele flutua aí na casa dos dois mil para cima. é realmente é, um arguile com um preço não muito acessível, por que esse preço? Porque é, realmente para algumas pessoas é algo surreal, você estar tá pagando esse preço no arguile, então é, primeiramente, o arguile não diferencia a fumada. É, todos os arguilhas que nós temos hoje em dia brasileiros, é, eles são muito bons, então o preço desse argilho, ele realmente faz menção ao material utilizado, um material de alto padrão e, e a estética única, inicial algo diferenciado também porque é algo importado, né? então... O veredito que a gente chega eu acho que realmente o preço vale, é, por toda a questão do nargo, toda a questão da estética, dos materiais, mas é óbvio... E, é, outro argue de preços muito mais acessíveis no mercado, vão é, te atender na questão da fumada, no é, mesmo padrão desse daqui, então se você está procurando um ar para começar ou meramente para fumar, levar para o esse daqui não é indicado, você consegue encontrar outros argueis com padrões muito bons é, por um preço muito mais acessível. E, é, que a gente acabou não citando é que eles também vendem, a gente está usando aqui uma carne rose da, da, da Sulta, e um bandointe básico, é, mas eles têm também a própria Luca, faz também piteiras e conduintes, é um conduinte nada maleato, ele é em couro, as piteiras são muito bonitas, é, principalmente se você quer pra ter como coleção, como exposição. E outra coisa muito interessante, as roscas como eu citei, elas tem uma borrachinha, então, não vai espanar o, a rosca. É, é, é muito bem pensado e é um aguile maravilhoso, lindo. E vem pro Nargas. Vem pro Nargas, a gente está terminando um, um vídeo, mais um vídeo aí do canal. Primeira review de aguile. Então, é, curta o vídeo, comenta aí o que você quiser comentar. Se você acha que faltou alguma coisa nesse vídeo, também comente. É, e é isso, ajuda a gente aí que está no começo, se inscreva, assista o nosso último vídeo, assista todos os nossos vídeos, eu acho que a gente gasta muito tempo para fazer isso para vocês, porque a gente gosta, é isso, <risos> valeu gente?